O município Itanúcia faz homenagem ao seu governador com a entrega de uma cesta com trabalhos dos cursos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social. o governador faz nesse instante a entrega simbólica de tablets a professores, no um total de 43. Para receber nas mãos do governador, convidamos a professora Marta Aparecida do Colégio Dr. Rubens. O governador faz a entrega das chaves de uma ambulância do Ata pela OBG ao prefeito municipal, Aurélio Mendes, emenda do deputado Tales Barreto. O governador faz a entrega Liberatura à Polícia Militar. Temos nesse de a assinatura de ordens de serviço. O governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, determina a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Por intermédio da Agência Goiânia de Transporte e Obras, da GETOP, o início das obras de implantação do terminal de passageiros, desde o conhecimento da pista de pouso e dos serviços complementares do aeroporto da cidade de Aragarças, no valor total de R$ mil reais, Alagarças, 30 de setembro 3 de 1973. Assina o vereador Marcone Pinheiro. Prefeito Municipal, Aurélio Mendes. Como testemunhas, deputado federal Vilmar Rocha, secretário da Casa Civil Deputado federal Magda Mofato Deputado federal Hilder Grubinel Presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Marcivão bon Rosa, Walter Poeira, deputado estadual Cláudio Meireles, secretário de Estado, de Ciência e Tecnologia, Mauro Faiati. Articulação do Sérgio Cardoso. Coordenador. não vejo a Freny Gonçalves. Vice-prefeito Aurélio Leão. Olá, vice. Olá, papai. Olá, vice-papai. Está comigo? Está é Obrigado. Segunda ordem. O governador do estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, determina a Secretaria de Gestão e Planejamento por intermédio da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, a GBR, providências necessárias para o início imediato da licitação, para a execução de 100 mil metros quadrados de recapeamento asfáltica de vias urbanas e revitalização da Avenida PM. o Prefeito municipal um prefeito municipal federal não deputado federal é Rocha, secretário da Casa Civil. Deputada Federal Marco O Governador Marconi Perillo fez Deputado Governador Marconi Perilo fez, Deputado, o Marconi Perilo fez a assinatura de vários. Deputado Estadual Clóvis é Pereira. O Município de Aragão. Representante Deputado Luiz. Em sua visita, o governador Marconi Perino fez a ordem. Em sua visita, o governador Marconi Perino assinou a ordem de serviço de o município. Terceira ordem, o governador do estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, determina a Secretaria de Ciência e Tecnologia providências necessárias para a abertura de mil vagas do programa Bolsa Futuro no município de Arragança. De de de reais a gente de que de com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, a Tecnologia,